Oba! Chegou a hora. Sem delongas. Uma das horas que eu mais adoro. Eu também adoro, principalmente porque você aí de casa é o sortudo ou a sortuda que acaba ganhando, levando aí um prêmio das nossas promoções exatamente, são várias Eu começando começando com o meu bom vizinho é na última sexta-feira a sortuda Olha. que ganhou uma cesta básica foi Boa a Neuza Brambila e a vizinha Neuza. dela também viu, é, a Lúcia a também a Lúcia faturou aí mais uma cesta básica, você foi lá? sim, fui lá conhecê-las vamos conferir Fala Israel Espíndola e toda a nossa equipe do TVC Agora. Sextou e vocês sabem que sexta-feira é dia de fazer entrega e também tem sorteio daqui a pouquinho aí nos estúdios da promoção Meu Bom Vizinho. Eu tô aqui no Novo Oeste 2 e eu vou fazer a entrega pra Neuza e pra Vera, que é a vizinha sortuda. E elas já estão aqui, ó, juntamente com as cestas. Vou ficar aqui no meio delas pra vocês verem como é fácil participar e ganhar. Essa aqui é Neusa, Neuza, ela que se candidatou aí, se inscreveu na nossa promoção, ganhou a sexta e ainda presenteou a Vera, que também é uma sortuda. Mas primeiro vamos falar com a Neuza. Neuza, você assiste TVC todos os dias? Todos os dias. E assim, tu participa de todas as promoções? De todas as promoções. Já tá participando da sonda Pé Quem Quer? Ainda não. Essa não. Olha, gente, tá vendo como é que peguei no pulo? <risos> Mas, Neuza, vem numa boa hora essa cesta básica? Vem. Tudo que é somado é gratidão a Deus. Olha, é verdade. E olha, aqui você tá vendo que tem açúcar, tem arroz, tem óleo, tem feijão, oh, tem nossa. tudo. É uma ótima cesta. E olha, supermercados, bom vizinho, viu? Isso. Eu já trabalhei lá. Ó, oh, já trabalhei um sete anos atrás já trabalhou aí tá vendo tá trabalhou aí com vocês equipe do bom vizinho agora Vera fala para mim como eu que é ser ó manda abraço um abraço para Elaine nossa fiscal Olha Elaine abraço para você Vera fala uma coisa para mim como é que é ser uma vizinha sortuda desse jeito ai eu fico muito feliz sabe porque tem hora que eu fico até meio emocionada porque uma vizinha igual essa eu não tem ela é assim, nós é uma ajudando a outra. Ela viaja, eu conta da casa dela. Eu vou no médico, ela vai comigo. Eu venho no, no posto, ela vai comigo. Cuida minha neta, me ajuda demais. Olha. Ela é ótima vizinha. Uma ótima vizinha, uma ótima amiga. Amiga. Eu agradeço também lá o pessoal do Bom Vizinho, porque através não só por mim, por ela, que nós... Foi sorteado, né? Mas por muitos também, que às vezes está passando necessidade. E o supermercado Bom Vizinho ajuda, né? Então a gente fica muito feliz, né, Mari? Ah, com certeza, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz. A senhora é muito feliz, o pessoal de casa é muito feliz. E vocês são vizinhas há quantos anos? Sete anos. Sete anos, Neuza, sete anos, uma pela outra. Uma pela outra tá vendo é por Ninguém isso faz uma coisa diferente que não leva uma para outra tá vendo gente é por isso que eu falo Ó, Israel você sabe né eu... a gente sempre fala aí no pulseira de prata se você tá bravo com seu vizinho faz as pazes porque olha vale é presente a vale a pena vale a pena gente muito obrigada voltamos aos estúdios manda um beijo lá para toda a nossa equipe um abraço Israel um, um beijo para vocês você,